Tá. Dezembro hein? Dezembro janeiro tá está tudo fiotado. Agora é época de acasalamento Ainda demora um pouco Agora é época que estão terminando as trocas de pena As passarinhas no a Normalmente Não, a porque... maioria dos pássaros Está terminando a troca de pena Em junho, julho Eles começam a troca de pena Todos os passarinhos E o Por agosto? Ou solto. E o agosto? Não, ag agosto já é, é meio De vento é meio de, de queimada, essas coisas tudo. E Passa setembro? Na, em agosto, então. Nós estamos agora começando setembro e eu estou ouvindo o canto do sabiá. O sabiá. tem razão. Agora ele vai começar para frente, hora que começar a dar uma chuva, aí ele vai cantar mais bonito ainda. Aí vai, porque aí que ele vai começar a querer lá, porque o Sabiá é só dezembro também. Só dezembro? Então, novembro, dezembro que ele vai, ele vai chocar. Não é agora. E nem canarim na terra também. Sim, é. Canarim ainda até a choca. chocar algum é, é temporão. E o canarim dá até uh, quantas é, linhadas que ele tira? O é. Às vezes dá duas. Depende a posição, o lugar, depende do canarim, depende do passarinho, né? Duas, até. Eu tenho pensado que é até três. Na gaiola esse na, cruza na gaiola, mais? Na gaiola é uma vez. É, é uma, uma vez só. Na gaiola é por causa de trato, né? Vitamina, essas coisas no mato, eles têm tudo. Eles né? têm é a ração dele. deles, né? É. Agora, o, o, o pássaro é, é o seguinte, esse mês, ele, ele ainda está tá com as penas tudo novas, está tá refazendo a penuagem dele, tudo, por causa da troca que veio. Jun, junho para frente começa a troca. De, deve ter, ter terminado já a troca, agora ele está ficando lisinho, a, a, a, a penuagem dele está ficando bonito, luminoso, né? depende a, da cor que o passarinho a, tem. O passarinho tem muitas cores, né? Para conquistar a, a, a fêmea. fêmea. É. O pássaro sempre, o, o macho é mais bonito que a fêmea, né? Normalmente. É mais bonito. É, e maior. E maior. No tamanho. O peru, né? A, a, o pavão. O pavão é lindo, né? Um é, macho. Essa pombinha aí, essa do bando aí, é. da asa branca, nós chamamos da asa branca. Essa da asa branca. Asa aí, branca. É caçaroba. Essa Essa é. nós falamos. Essa pomba aí, aquela grandona, é o macho. É o macho. A, a mais fininha é sempre a fêmea. Ah, ah, ah. Mas isso é quase todo pássaro, viu? O oh, fogo apagou todo, é Fogo é assim. apagou também, assim. É mais ou menos, É, é quase todos os pássaros é isso aí. O macho é, é mais... Sempre tem mais, é mais encorpado. É. A fêmea, é tem um pouquinho menos de corpo. Agora, o ser humano parece que é o contrário, a mulher que é mais bonita que o homem, né? Dia, que é. o homem. O senhor não entende não, né? Sei lá, depende muito, né? É de... Depende do lugar, depende de cada pessoa, né? Cada pe... o tio, já veio isso com já, aí. É, é, gen... já... é genérico. É genérico. É, vem lá de trás. Vem de Dá trás. Voz, voz, é bonito, é a vem tudo bonito. Filho. É. Quando é feio, vem tudo feio. É. Ô, Ti, a, a natureza. Por exemplo, as galinhas que a gente tinha que é, tirar o choco delas. Lá, lá em casa eles colocavam debaixo de um balai, na perto da Leste, bica. Na roça Leste, na água. Aí. E não punha nada. Nem nada. Tem, tinha gente, tinha gente naquela época, que às vezes pegava a galinha, mesmo estando debaixo do balai, dava um banho nela de água fria. Pra não pra pôr debaixo do balai. Pra, o choco, para cada mais depressa, que é um, a é a um febre, calor que ela tem no é corpo. É o calor. Ela tem um calor no corpo durante a, o, o choco. O choco e que era ela pra... não bota. É, não bota. Ah. E nem nessa época não pode comer a galinha também, né? É, não é bom, né? Você sabe que a galinha, ela, ela, para botar e criar né, no próprio ninho que ela está botando, ela, a galinha, ela, a postura de uma galinha, a, a menos que seja galinha lá de fora, de outro, de outro lugar que a gente não conheça, né? É. Mas a nossa galinha comum aqui, ela, é 13, 14 anos, 14 ovo é, é o máximo. Aí ela senta, ela deita em cima dos ovos, quando ela botar essa quantia. Ela ela vai, aí é... ela choca. choca. Se ninguém mexer, bicho, bicho ou própria pessoa que é dona, não tirar de lá, ela vai chocar naquele lugar, ela não vai sair dali. Galinha, pato, barreco, peru, toda a ave. Onde ela bota, se ninguém mexer, bulica ela, ela choca. Toda a ave. Toda. A, a galinha da Angola que tem um costume diferente, né? Porque ela, ela faz o ninho grande. Não sei muita coisa de Angola, não. Sei que ela é bonita, né? É. Muito bonita, né, Angola? Né? Bonita demais. Obrigada. Angola é bonita, né? A pena é. dela, né? É, pena. Ela é, é. bonita, a Angola, a galinha é. Angola. É. E ela, e ela eles fala, os fazendeiros, os sitiantes, é. eles costumam falar que a galinha Angola, eles adquirem elas para as propriedades deles, para comer. Cobra. Não, não é só cobra, não. Escorpião. Não, formiga. A, a, a cortadeira. Aquela que dá uns montes no meio das capoeiras. A, é aquela a, terra que fica sortinha. Saúva, a, como é que chama? Essa. essa, essa, essa, essa, essa vermelha. Não, eles falam formiga, nem lavapé não é? Lava-pé é, lava é aquela pequenininha. É, é da, quem tem? Não é também. É aquela cortadeira, aquela amarelona, amarela amarelo, maior. E é vermelha. noite vermelho. e dia ela, ela carrega as folhinhas no, na, no, e leva lá, lá para casa dela, para o buraco. É, não sei o nome daquela. daquela mas então a Angola, a Angola, inclusive o Zé Carlos, uma vez, ele arrumou a Angola. Até foi eu que arrumei o negócio para ele, na ocasião. Agora, a galinha agora levou lá para o sítio. Criou, aumentou, virou mundo. Aí depois ele teve que acabar. para dar um problema, estava batendo nas galinhas. É. A, a galinha agora, se não dá um quilo de milho ali, e as galinhas, se tiver um de galinha, se tiver duas, três de Angola. Ninguém, ela não deixa as galinhas comer bem, ela, ela mete o bico lá arranca até pena das galinhas. Elas ela, ela é má. Ela a galinha é da má. Angola? Elas é, ela é valente. É. Aí a galinha nem come né? por causa disso, a gola não deixa. Ah, a galinha da Angola tem um, um, um, um chifre, né? Ela não tem crista não, né? É, ela é bonita, aquela parte da cabeça ela é muito bonita. E a roupa é. dela também é bonita, Aí, né? É, a penuagem dela é, é linda. De Você sabe que a galinha Angola é igual ao pássaro? É, é, no, no, no ninho dela, o ninho dela ela bota por camada. Por camada, isso que eu ia falar para o senhor. É por camada. É. Ela põe uma camada. Tampa, Mas os que tiram só o pato, os de o pato, cima. Ah, pata tampa os próprios que ele vai arrancando a fêmea, vai, vai tampando os ovos, bota outra. Pata Mas uma pata, ela, ela bota só 15 ovos. Não, não bota mais do é que não, isso. Não, isso aí. Minha mãe criou demais as coisas tudo na roda. Isso aí eu não vou falar. O pato isso. é mais fácil para criar Mas, do é, que galinha, né? É, tira muito patinho. Minha mãe é. criava muito isso aí. É, e é bonito. Tem rego na porta da é. cozinha de água, sobrando. Não é igual hoje, hoje não tem água. Esse cata minhoca e vai da beirada Nossa, do rego e o em dentro bar. do rego, o pato é. manda ele pra dentro. Um grampo de cerca, que se tiver é. um grampo, ele manda embora para para dentro. como que tudo. o estômago dele é deloe muita coisa. A moela. É, diz que deloi muita coisa, mas é. é brabo. A, a química que ele tem é muito braba. Acaba com tudo. E a carne do pato é boa, tio? Não, nunca comi, não. Mas diz que é muxo benta, muito muxo benta, aquela carne de cebola da boca, piscicana, aquela... eles falam, né? Eu não A não carne comei, de coelho não. também, eles falam que é assim? Não, também não comi coelho, não. Tatu, coelho, essas coisas, eu não, eu não me estico com isso não, Bernardo. Sabe por quê? A gente lá na roça tinha muita coisa para comer, sem ser isso aí, essa porcaria. Só comia porco? Não, Porco não, mas tinha galinha, tinha, tinha diversas coisas, tinha horta também mesmo naquele tempo, já tinha horta, tinha mandioca com fartura. E, e marreco? Minha mãe não gostava de marreco não. Ela achava que aquilo lá não dava futuro não, minha mãe. mas pardo ela tinha. Pato, hum. Minha mãe teve ganso, minha mãe não gostava. Mas peru, minha mãe criou muito peru. Peru, minha mãe criou demais. Pri, Cada bruto peru, velho peru. Sabe o que ela fazia para trás os peruzinhos novinhos? O pessoal de hoje não sabe. O pessoal de hoje não sabe disso. É uma técnica, só os antigos lá atrás é que sabem disso. Almeirão, Almeirão. Pega a folha do almeirão, corta fininha, fininha e joga lá o piruzinhos, mas como que comia os piruzinhos? Comia no almeirão. Verdinho lá. Do... Paiava lá na horta, lá no pé. Fininha, pô, assim, os, os piruzinhos novos. É. qualquer um que sabe disso não. É. Essa meninada é novo, hoje, não sabe dessas coisas. É que é, mais, é. é da, mais um pouco da geração mais antiga, entendeu? Eles falam que o peru é meio, os primeiros dias dele é mais delicado, né? É. Pra escapar. O peru diz que é muito boa a carne. É boa a carne. Eu comi já em festa, de casamento, tudo eu já comi. Natal. Lá na, minha, na roça minha mulher, a minha mãe usava mais era frango, né? É, o frango. o frango. O que tinha, né? a carne era boa, era fácil de fazer. O peru dava mais trabalho. O peru, ela, ela gostava de matar mais era frango. Oh, Quando tem um resguardo, assim, qualquer coisa, um fio, um vizinho, um colega, ela arrumava aquelas frangas gordas, boas fazia para a, a pessoa, seis a sete dias, só comia hum. a, a canja da, da, daquelas galinhas gordas para dar para leite, né? fortalecer a pessoa que tinha acabado de dar a à criança. Né? Então, assim, enfraquecia, né? Fraquecia. Ô, Ti, agora setembro. Agora já é hora de estar tá preparando os frangos para dezembro, né? Para Natal. Ah, tá. Porque é seis meses, né? O frango Ufa, leva. É, seis, seis, seis meses, meses, se for bem, bem cuidado. Bem alimentado. Mas hoje, hoje... Caipira, caipira, muito, é muito, é 45 dias. É, é mais raro você ver isso aí. É. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que tem. Não. Eles estão usando o método hoje. Eles vêm aquelas galinhas um, francesas aí para todo lado, falando que é caipira. Desde muito, baratinha, até, muito barata. Desde para todo lado aí. Muito, muito. É, é, lá em casa mesmo tinha uma pessoa lá que tinha, tinha uma granja só dessas galinhas, é francesas. Tem o biquinho curtinho assim, miudinho. Eu mesmo aqui em casa, nós comprou algumas vezes da pessoa que passava aqui. Passava aqui com um punhado pendurado na mão. E era gorda. E bem barato, bem barato. Mas não tem nada... Eles falavam caipira, mas não é caipira, é francesa. É. É criada, é em cativeiro. o oh, aqui tem ração. Aqui tem farelo, tem ração, tem tudo. O, o porco... Caipira... Ele é criado com milho? O melhor é o de milho. É o de milho. Melhor. Lavagem não. Lavagem não. E nem soro. Nem piorou. piorou. Fica o coço na carne, né? Não, a carne não fica... Você frita um toicinho, um pouquinho caruncho, assim, quando é caipirinha mesmo, que o cara criou com milho lá na roça. Um caipirinha mesmo, um carunchinho, um piauzinho. A hora que você está fritando de ele, o quarteirão inteiro percebe. Esse trabalho na sua compra a carninha de porco, você faz ali, nem seu vizinho não sabe que você está comendo porco, é. nem seu vizinho, não o... cheira, o tio... não cheira. É. O, o senhor falou de raça, é, é o pial o caruncho, senhor... hoje, hoje, hoje, é e porco o cuié, cuié que falava aquele que não, ele, é, nem, nem, a nem. orelha dele não tinha orelha, não, não. era só Eu esses dois lembro. mesmo? Tinha essa, tinha essa qualidade de porco é. também. É, que eles falavam que era, ele, ele gritava meio chorando, né? O meu pai, o meu pai, é assim, tinha o chiqueiro lá no quintal nosso, né? Todo mundo tinha o chiqueirinho dentro nos quintal, todo é. mundo tinha na roça, né? Cada pessoa tinha o chiqueirinho dentro lá no quintal. Aproveitava, né? Não, ele tirava um e punha outro. É. Meu pai, ele nunca, nunca gostou de pôr, pôr com grandão, grandão, não. Ele sempre comprava o carocho ou o piau, mas ele gostava do canuxinho. Não encher, quando ele engorda que vai matar, o treinta não está nem enxergando quase, gordinho, tá bonito. É uns um porcos mais curtos, mas dá muito, dá, dá carne boa. É aquele boa. que tem o.. Da o, carne boa. O, o, o, a pele dele. Oi, tá as galinhas pica na Opa. pele. Hein? É, tem uns que a galinha pica na pele, né? É. E, é. e fura ah, solução é, assim? mora ali. Farmacêutico. É. É. Então eu segui. é o então, seguinte. Voltando ao é. assunto mesmo antigo. Você não ficou sabendo nada do Chico? Não. Nada, nada? Não. Assim, a Crêza não te falou? Não, eu não tive lá. Ah, assim, você não teve. Nada. É, ali é, ficou mais difícil pra gente ir lá por causa do... As caixas de bebida lá do menino. Coloca lá e no, tem que fechar piqueza, no É no corredor ali. Aí eu fico meio... Mas Então o menino ainda vai bem. Vai bem, tá aí. De, de é barbeira ele pode estar vendendo bebida. É. Aquele salãozinho acabou. Acabou, mexe, acabou, mas... acabou. Ele não mexe mais não? Não, não mexe não. O barbeiro dele já... só ficou na profissão. Ele casou ainda não? Já casou, tem um, tem um menino, né? Ah, já tem um filho? Já. O Pedro, tem ele, um Ele, onde, ele tá... é com a caminhonetinha que o pai dele deixou? É. Até hoje ele tá com ela? É, que era a caminhonete. Precisava trocar aquela a é caminhonete, mas ele ah, tem... Tá. Né? Fazer umas economias, né? Ô tio, essa rua aqui já está movimentada, né? Tá. Quando eu vim pra cá, rapaz, quando eu veio pra cá, aqui, aqui era árvore, assim ó, corria água aqui direto, cisterna, era tanque, os tanques eram no esquental, tudo, tinha varanda, a água corria aqui direto. Não tinha esgoto não? Aqui minha caçada era alta, eu, eu fiz uma cerquinha de bambu aqui, ó, baixinha, do jeito que eu sei fazer o trem, mas tudo cortado na, na tudo no calor, a cerquinha baixinha. No assim, capricho? Cara, tava aqui ali, ó, cerquinha aqui, 10 metros, meu, eu fiz aquela cerquinha, coisa linda aí, final no, em cima era plano. Aí o é. meu sogro, o pai da marinês, falou, Sr. Mané, deixa eu, deixa eu pôr um pouco de areia na sua calçada, do, do, eu, tinha um portãozinho aqui, ó, de, de, tinha um portãozinho até ajeitado. Do lado de baixo do portão, essa área tudo. Falei, Sr. Fernando, faz o que você quiser. Não tem problema não, pode, pode encher de areia. É porque daqui, eu, quando eu pego em encomenda, eu não preciso lá no mato, lá no pasto buscar, eu já pego aqui e levo para a pessoa e entrego direto na cidade. Eu, eu, eu... Uma carroça de Três Burros. Era, é, era um tipo de depósito. Aí eu falei, isso pode fazer, não tem problema. não. Aí eu achava bom, sabe por quê? Eu não era, eu era muito, eu era novo de casamento naquele tempo. Eu já trabalhava na UHD. Uhum. Aí eu achava muito bom, sabe por quê? Aqui nessa vila não tinha nada, alguma casa ou outra. E eu fui pioneiro, bem dizer, aqui nessa vila. Eu não tinha igreja, não tinha salão, não tinha nada. Lá não tinha igreja, era campo de futebol. Então eu achei muito bom, porque meu sogro passava de manhã aqui e pitava cigarro de paia. Fumbo, Como que era o verde. nome dele? Fernando Baduino. Aí ele passava aqui em casa, tomava um cafezinho lá na cozinha, ficava batendo papo com a camarineza dentro de casa, coisa e tal. Quando tinha areia, às vezes ele trazia areia punha aqui. Então entrava lá, bebia um cafezinho. E eu adorava isso, porque ele fazia companhia O telefone. Casa. Ele estava sempre junto aqui, sempre estava é, aqui. O celular chamava, ele. Ia... Não, naquele tempo nem telefone não tinha disso, não, não. Eu já trabalhava no HB. quando eu casei, fazia pouco tempo que eu estava casado. Aqui era um buracão ontem estuda era um buracão grande, cheio de, cheio de buraco tatu nos barrancos, as minhas galinhas saíam daqui, ó, e ela chocar dentro aquele buraco tatu, minhas galinhas. Voltava com os pentinhos pra cá, para casa, não, não sumia nenhum, ninguém roubava nada, chocava lá, não acontecia nada, minhas galinhas. Na cerca lá no fundo, no corredor que eu tinha as galinhas lá, o galinheiro, eu fiz um, eu fiz um passagem assim de, de bambu tudo marradinho ficou só o um lugarzinho da galinha passar, e de noite eu já tinha a tampa. Eu fechava, porque não ia entrar bicho, né, de noite. Né? De, de manhã você daí ia lá, e, as galinhas passavam por cima da barra. Entraram aquele buracão, tinha um corgo d'água ali dentro desse buracão, um corguinho até grandinho, eu ia lá com a peneira, dia de sábado, que eu trabalhava até as ondas lá no Gabi, eu ia lá com a peneira, pegava aquele amarelo bonito, punha na minha serna para limpar a água. Ele fala o que? Limpar a água, aí eu falava para a Inês assim, eu tinha um tambor lá na varanda, lá no fundo da casa ali, eu tinha um tambor lá no Eu tinha uma varadinha de coelhozinho lá, debaixo lá lavava a roupa, tinha o batedor, tinha tudo, né? Tinha cisterna. eu falava, se sair algum marina no, no balde, você não joga fora não, devolve lá para cisterna. Não joga lá fora não. E, e de vez em quando eu ia ali com a peneira, pegava o aqui. Eu falo pros outros aqui, ninguém acredita que eu fazia isso naquele tempo. Agora, lá 63, em... 64, 65. Eu casei em 63. É. Ô Ti, agora lá embaixo no, no Cubatão, ali já tinha fartura d'água, né? Bastante água. Tinha, tinha. Batão. E era breve. Você quer saber de uma coisa? A quadrancheta. Eu ia lá todo dia no abude, um, Eu levava um carrinho de mão, eu trazia uma caixa de mandioca. Lá do Abude, lá entregava leite no Abude, você sabia onde era Abude, né, que fechou aqui lá. Então, o, o, o caminhoneiro... Era, era Jorge? Jo... O meu pai comprou uma, uma, uma... o meu pai é doido. Ele comprou uma mandioca de um, de um cara aí, de um fazendeiro, inteirinho. Ele falou, todo dia você manda no caminhão uma ou duas caixas para mim. O meu menino, que era eu, ele pega pra mim lá com o carrinho, lá na, na, na cooperativa, manda deixa as mandiocas lá na cooperativa, todo dia. E trazia, era carrinho, pegava, para no carrinho e descia a e hinava água nos barrancos do lado, assim dentro, encravava caminhão. Precisava da máquina da prefeitura, que era a plena grandona que a prefeitura tinha, ir lá arrancar caminhão atolado, naquele tempo. Não tinha outro recurso. E era brejo, né? É, não, ali no fundo da Santa Casa nascia água. É, nascia água, não? Nascia, no fundo da Santa nascia. Casa. Tem uma água canalizada ali dentro da prancheta, ela desce, às vezes ali atrás de você, água. Tem um, tem um canal ali de água. É. Eu sou do Abude lá, eu sou Jorge Abude. Abude, né? É. Então eu ia lá direto, eu ia lá. O... Acho que era. Como é que é? não, não era, Acho que era três vezes por semana, o Ronaldo, que eu pegava essa mandioca lá pro meu pai. E Eu ia com um carrinho de mão. E ele vinha? Vim... uma caixa, às vezes vinha duas. E ele vendia essa mandioca lá? pai levava pra feira, meu pai era feirante, velho. Ferante? Uh, antigo, do Mercadão Velho, velho, aquele mercadão antigo, eu nem sei se é do seu tempo, que tinha um ser grosso assim, na né? do dele. Ele pegava o General Teles. E a outra de cá, não sei o nome dela, aquela que passava. Era grande aquele mercadão? Não, dos dois lados tinha plataforma, os caminhões encostavam não. na plataforma, ficavam no rumo do, no rumo do piso do, do, do, do mercadão. Aí descarregava abacaxi, melancia, laranja, tudo ali, descarregava tudo ali. Na plataforma, os caminhões. Eu conversei, hoje até eu postei um... Ali tinha uma carreira de açougue. É, do Sou Matheus Garcia Fernandes. E, e o irmão dele, o Zé Garcia Fernandes... Ele trabalhou ali na lanchonete, tinha, no Mercadão tinha lanchonete. Tinha. Não era lanchonete, tinha. era... Ele é... fazia essa para os verdureiros comer, depois saí para a é. rua. Todos os verdureiros tinham freguês, Pastel. Vendia verdura e pão. Pão que é. tinha os padeiros que entregavam para todo lado da cidade. E ainda recebia de 30 em 30 dias. Ali tinha leite também, entrega, vendia leite, de, né? Vendia também, vendia também com cestinho hum, assim. É. eram umas garrafas de vidro, vidro. Pesada a garrafa mais Caramba, do que o leite. Meia dúzia de garrafa a cada cestinho. É. Do lado esquerdo, olha na rampa da, da marginal, naquela área que ali, tem umas pitas, tem uns pés de pita ali. Se tiraram agora, tirou de Descendo ali perto da, da fita? Acabaram a cachoeira. É da revista. Do, do, do lado de lá, é. do lado de lá da pista. O senhor lembra da, da pedreira lá, senhor Timaré? Aonde era a pedreira? A pedreira O britador? Lá, o britador. Lembro. É. Geobra. Os mais antigos não era britador, era geobra. Depois veio, veio, começou a falar britador lá, quebrava pedra assim. Tinha uma máquina de quebrar pedra lá. Quebrava pedra. Lá era tudo chacra em volta. E, e esses paralepto de Franca? São é, feitos é, aonde? Não, isso aí é, não, é, não é da minha época, não. Isso deveria ser fora em algum lugar, não, naquele tempo não. E tinha muito aqui, inclusive a voluntária da Franca parece que era, era ou é paralepípto. Não, a, o centro ali tudo é calçado de, de pedra por baixo. e asfaltaram por cima, é paralepto. Aqui não Já. acaba. Sabe onde tem muito para de E eu fui lá. Eu fui lá. Quando o irmão do Inês dava aqueles ataques, ele tinha problema de cabeça. Tapira. É Tapira tá, tem. Eu fui em Tapira, ó, tem uma rua para chegar no para chegar no no, chegar no, no Bairau. O bairral é o hospital de Tapira de, de de homem, de homem que tem problema. É. Para chegar nele, é um topzinho meio e é tudo para de Tem o bairral e, e tem um mirante no bairral. Eu estive em cima dele, ó, é. do almirante a cidade, é um Ribeirãozinho que passa a cidade inteirinha. Lá do outro lado da cidade tem o outro hospital que chama Santa Fé, cabeça, só mulher. É. Ô Ti, a, a pedra é meio perigosa para o pneu do carro, né? Ela fica lisa, né? Fica. Fica lisa e molhou ela o, o freio derrapar. É, derrapar e pode, o freio é. não. Estaria Você... é mais grossa? Oh, aquilo ali para dar de bicicleta ali na curva, fazer uma curva, vai no chão tranquilo. Você tem doido. senhor Renato, eu vi muita coisa na minha, na minha juventude. Muita... Eu sempre falo pros outros. Se for para fazer um livro de, de contar mais ou menos aquilo que a gente sabe, que chegou, que viu, que veio, que viu, que, que viu na pele. Uma, uma Bíblia para mim não dá. É muita coisa. não dá para escrever tudo. É muita coisa. <risos> não, é mesmo. Eu, dá, O senhor andou de muito de carroça? Eu andei de... eu andei de carroça, andei... E eu e meu pai saía da darida com batata. Depois, depois da verdura, depois do almoço. Descarrega, descarregava as caixas de verdura, tudo punha lá. Quase uma bananinha lá no quintal. Aí ele falava assim, vamos lá, lá na Terra Vermelha, buscar um pouco, que eu comprei do homem um para comer. Pra ter... Você sabe onde é a Terra Vermelha? Não. Ao lado do, do, do, do, do Carter Clube lá, que, que era do, do, do, dos barcos aqui lá, na, na rodovia lá. Que clube lá, que tá tudo abandonado que é a buta, Piscina. Aquele arvoredo tem do lado, ali, aquela, aquele, ali chama Terra Vermelha. Aquele lugar ali chama Terra Vermelha. Na saída? Na área da paineirona para lá, naquele posto. Ah, sim. Aquele, tudo aquele trecho ali chama A saída para Ribeirão corrente e Era um que tinha ali. E meu pai tinha muita liberdade com o cara. Comp... Meu pai sempre comprava porco dele para comer. E é. nós ia com a carrocinha ela trazia porco saída para receber a foto. Não, grava aqui em casa, vinha vivo. É o eu. eu aproveitar Outro lugar. O que nós íamos, quando nós íamos para escapou Zé Garcia para lá, para lá do João Ponce aqui. Depois, depois você antes, antes, de começar a descer a Serra à Esquerda, entra na propriedade do João Ponce. É. Para cá um pouquinho tem um lugar que chama os Garcia. Para cá um pouquinho é a fazenda. É, lá tem uma furna. furna. Aí meu pai já tinha uma perua combi. Lá, aquele homem vendeu muito pouco, meu pai também nós ia buscar lá. Um dia eu conversando com o filho dele, né, falando, falando, eu falei, vem cá, você, você é filho do, do Garcia? Ele falou, porque você conhece alguma coisa daqui lá? Eu falei, rapaz, eu, eu lembro de ser menino pequeno, lá, lá, lá na sua casa. Ele falou, como assim? Como? Porque meu pai comprava pouco do seu pai e nós íamos com a perua velha lá, buscar pouco eu falei, e é verdade. Eu falei, deve ter lá, eu não conheço a fazenda, você nunca mais fui lá. Lá deve ter paineira, figueira, lá, centenária, lá na porta da casa, você algum lugar lá tem. Ele falou, não, não tem só uma não. Ele falou, não tem só uma, não, tem diversas. Essa que você tá falando. Ele me, deu, me abraçou, me deu a mão, falou, nossa senhora, como é que é as coisas. Acabou tudo, moço. Agora hoje em dia nós peleja aqui lá, muito difícil as coisas. É eu muito acho, difícil. Inésio, até é boa, rapaz. Alguma coisa de chombia aí. Ó. É, muito difícil nada. Porque a pessoa tem que concentrar, né? Hoje, por exemplo, você está falando de mandioca. Porque você planta de mandioca, você vende hoje. Nossa. Você, de porco que da você guardar você da vende. R$ o quilo de mandioca, é. moça. Até banha aqui nessas feiras aqui que vem lá do, mandioca do paiolzinho. Mandioca vendeu. É. é coisa de um, de um vizinho passar por cima do outro É. Lado. Ninguém queria é. isso, não. Ó, oh, hoje... hoje é R$ 5,00 o quilo de é mandioca. É. Vê um senhor aqui, tem sentido de por lá de vida assim. Eu sou Luiz. Eu fiz amizade com ele. Oi? Eu fiz amizade com ele. E é um homem bom, mas bom. Ele vem aqui na minha porta trazer mandioca. Ah, você comprou dele? Eu comprei e, e boa. É boa. boa. mandioca. Boa colo... coisa de doido. Aquele é. homem dentro. Ele vende umas bananas prata. Eu ele madura, A comi. minha armadura fica amarelinha, tudo, mas rapidinho é. madura. Uma beleza, Gabo. E barato, ele vende barato pra gente aí. É, é, o é um o que o senhor sítio falou Você fora do asfalto, depois dessa é. serra de Biraci? Para que desce a serra, que começa a prainar, eu não sei se é a direita ou a esquerda, que ele falou um dia aqui. Anda uns 13 quilômetros para terra, para chegar no sítio dele. É, é bem deserto. Tem, que... ele tem um monte de café, já colheu esse ano o café. Já colheu. É. Ô Ti, a, a vida hoje é muito mais fácil porque você tem um meio de transporte, né? É, lógico. Para levar e trazer o, a mercadoria, né? É, verdade. Você, o caminhãozinho hoje, você, dentro de uma propriedade, ajuda demais, né? Um caminhãozinho conta. e um tratorzinho. É. A terra hoje, uma pessoa que tem um arqueiro de terra pra cima, já tem que ter um tratorzinho senão não faz nada. Não. não adianta, não adianta ficar com inchada mais não. você já era. Esse negócio de inchada é só pra arrancar minhoca e olha lá, hein? E inchadão. E piorou. Piora ainda, né? Piorou, nossa. Senhora. Até para fazer buraco hoje não tem cavadeira? Tem aquela máquina de fazer buraco? Você já pensou, é. meus irmão os, os que já morreram mais velhos. Tanto que sofre. Pra, Chegava a plantar meio saco de feijão, meio saco de arroz, camão, mão, cova em cova, assim, ó. E o outro ia atrás enterrando. Naquele tempo, a coía muito, mas, mas trabalhava muito. Na colheita, jogava trabalhava o velho demais, fora. Trabalhava demais. É, na colheita, jogava o, fe, o velho, o feijão velho fora hein, e ficava só o novo. Tá vindo a família lá, ó. Quem que é esse senhor? Não, não sei. Eu não conheço, não. Não deixa passar aqui, vamos ver. Vamos ver quem que é. Ah não, eu não, não conheço. Não. Então, Ronaldo, o, o, o, a vida. A vida é um livro aberto. É um livro aberto. é um livro aberto. É um livro Rosa não é aqui com nós hoje. Hoje ela é aqui. Ô Gerardo, passou malé. Matou? Achei só 9,200. É, né? É outro com tipo, um cachorro também, tio é. esse, esse cachorro é indecente demais. É? Ô tio, você precisa arranjar ah, um cachorro não, pro o senhor. Esse cachorro é indecente demais. Lidiana. Eu, oh, Nossa senhora, já não, eu já não gosto do, do tal de cachorro, ainda nem. Cachorro isso, cheirando. Vai aqui desse jeito, ah. sujar a roupa. Tem o ambiente de cachorro quando pula na, gente, ah. na roupa suja. Ah, não, eu não gosto de cachorro. Ô tio, o senhor quer que eu vou lá na, no. Ah, não, no não ela deve estar tá vindo aí, ela deve estar tá vindo. Ela não anda depressa também não, coitado. Ela tá vem devagar. Mas ela não pode sair sozinha não, viu? Então. O senhor quer ir comigo lá? Eu quer fechar? Posso, eu não posso. Eu por quê? Tô, jeito que eu, tô, não tô, eu não estou indo nem. Não, indo é, também, se eu mas... sento aqui dentro do carro, não, nós não, vamos lá, eu volto não aqui. Não, não precisa não, ela já deve tá estar vindo aí já. Não, agora não adianta. Ela, ela vem encontra, por baixo por lá, aqui ou por cima? Ela se encontra. Ela é. Ih, ela Ela deve ter encontrado é, arguei lá. E papiano? Papiano. No mínimo. E eu o seu saco? Assim, era para estar aqui. Sabe que ela foi comprar lá? Três coisas: papel higiênico, sal e manteiga. E manteiga? Eu essas três coisinhas. O é. que eu falei para ela: eu ia trazer, porque não é muito peso, só ia trazer dois pacotinhos. Um para comida, o chisner. Né? E o outro para fazer sabão, que é o um mais barato de ter lá, eu falei para ela. E ela ia pegar os dois pacotinhos de macarrão também, porque nós a vez de tarde aqui nós comemos macarrão sopa. Porque, pera, Por que, que o senhor não eu, foi? Eu não, posso pôr, eu não posso pôr carne no macarrão. Por que, que o senhor não foi com ela? Se, eu não, estou não, acabando de falar, não tem é. condições. Né? O não está andando, não? Não, eu não tenho. Agora, ó, a minha, a minha trombose melhorou 100%. Mas o joelho, o joelho não dá sossego. É. Isso aqui, ó. Não dá sossego. Mas a trombose, ó, é muito boa. Estou tomando remédio demais aí, ó. Muito comprimido. Eu vou ali ver se, se eu encontro ela e volto aqui. Não, mas ela não, ela não vai. Ela deve estar por aqui perto. Está aqui perto. Ela deve estar aqui perto. Tiramos uma história bonita do seu Estevo. Ah, esse aí? É.